Carta para minha turma e para todos vocês puderem apreciar um pouco da nossa história. iniciação. Caríssimos professores, receptores e funcionários aqui presentes, companheiros de turmas, queridos pais, amigos e demais familiares, boa tarde. Esta é uma carta de despedida. Carta é esta que traz uma despedida de quatro anos de separação, é, a que eu não cumpriria o ano, está passando também, mas é, a gente sabe que caminho que estamos passando que todos os dias é uma luta, é uma renovação e todo dia a gente tem que conviver com e com a teia. Então antes de tudo é, meus sentimentos a todos que perderam, um querido que perderam a sua família e eu sinto muito medo e espero que tudo isso passe e que a gente possa ter um novo retorno. Crescimento intelectual e experiência de vida. Carta esta, que também pretende transmitir energias positivas para o um novo recomeço em nossa equíveis. A turma Cardoso Ame em homenagem ao nosso professor, coordenador e fascinante filósofo da Cardoso, fecha Parentes, sempre foi marcada pela diversidade, que nos possibilitou oportunidades de nos transformar em pessoas e profissionais melhores. conhecimento filosófico da forma mais real que ela se apresenta. A filosofia não trouxe apenas luz ao nosso saber, ela nos inspirou na forma que pensamos e vivenciamos essa extraordinária e presentidade da vida. Nesses quatro anos juntos, nós sorrimos, choramos e construímos algo lindo, que é a amizade. Saímos hoje do curso marcados por um pouco de cada personalidade e simplicidade que somos. Quero dizer aos meus colegas que foi uma honra poder compartilhar este momento com vocês. Agradecer pelos incentivos, pelos risos e por todas as aulas reflexivas que tínhamos a respeito de qualquer assunto e que geraram tormento da mente quase sempre. Agradecer e recordações da nossa trajetória ao que nos move neste dia. Somos gratos aos nossos professores que dedicaram seu tempo e a ciência nossa ensino em mudanças, em especial ao nosso ex-BBB como chamá-lo e Saber. E para mim, professor Diego Sabara, com todas as aulas que nos movia a questionar e a praticar algo importante, que é o exercício da mente, sobre diversas formas que a filosofia e a linguagem que se apresentam. A nossa coordenação de curso, que se dedicou e esteve com a gente até esse instante do momento, agradecer aos nossos pais, porque tudo que nós fizemos, iremos fazer, será guiado pelo amor incondicional que eles têm com nós. Porque se nós sofremos por quatro anos, eles sofrerão um louco. Se nós somos esses quatro anos, eles soarão um grito. E se nós sonhamos esses anos todos e vamos continuar sonhando, é porque eles vão continuar sonhando com a gente. E para concluir, quero dizer a vida, coloque uma possibilidade. E por mais pequena que ela seja, Aproveitar cada uma delas, ninguém se torna grande sendo grande. E maiores sucesso da vida e do avanço social vieram das oportunidades pequenas. A questão não é o tamanho da possibilidade que você tem. A questão é o que você faz com essa possibilidade quando ela chega até você. E enquanto a vida, ela é difícil para todos, mas os fortes não se tornam fortes porque já nascem assim. Os fortes são aqueles que vivem da superação, e não importa quantas vezes seja necessário recomeçar, o importante é sempre dar o primeiro passo para um novo horizonte. E se der errado uma vez, não importa, vocês só ganharam uma nova oportunidade de fazer melhor. E como dizia o filósofo chamado Kant, um estudante não deve aprender pensamentos, ele deve aprender a pensar para que ele seja capaz de encontrar o seu próprio caminho. Obrigada a todos.